Vamos conversar um pouco hoje sobre o BB Glow. O que é BB Glow? BB Glow é uma técnica coreana, é uma técnica internacional, aonde a gente utiliza produtos com pigmentos e ativos para a sua pele é importante você saber que o BB Glow ele não é micropigmentação e muito menos uma maquiagem o BB Glow é um tratamento profundo da sua pele aonde ele pode vir amenizar manchas melhorar a oleosidade da sua pele hidratar a sua pele vai deixar sua pele mais sedosa lembre-se também que o BB Glow é um tratamento então na primeira sessão Claro que você pode ver alguns resultados, mas o importante é você dar continuidade ao tratamento. Cuide da sua pele, a sua pele ela é o seu cartão de visita. Muitas pessoas cuidam do cabelo, da unha e acabam esquecendo da pele. É fundamental você cuidar da sua pele, a sua pele vai estar com você até o final da sua vida. Quanto mais você investir na sua pele, mais você terá um envelhecimento saudável. Invista em você, invista na sua pele. O Estúdio Fernanda Noima está pronto para te receber nesse momento tão especial para você, onde você vai estar investindo na sua autoestima, investindo na sua autoconfiança, aprendendo a se amar. Estamos aqui de braços abertos esperando você.